Fala galera, mais um vídeo aqui para o nosso canal, hoje eu tô novamente com o Denis Brito, meu sócio aqui na DF Casa Imóveis e hoje a gente vem falar de um assunto muito importante. Denis, o cliente ele tem interesse em participar do Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida e ele, se, ele questiona sempre quando ele chega aqui, ah, mas e aquele subsídio que todo mundo fala que o governo dá? Pois bem, como que funciona, Denis, para o cliente ganhar esse subsídio e o que ele precisa ter para conseguir o subsídio total? Show de bola. Pergunta muito frequente dos nossos clientes aqui na DF. Vamos lá, Felipe. Primeiro, o que é o subsídio do governo? O subsídio, galera, nada mais é que é uma concessão né, que o governo vai colocar de recursos na sua carta de crédito. E esse subsídio, que conforme ele está falando aqui, né, que tem o teto máximo, a gente tem subsídios até de R$ 47.500. Só que aí, como que eu faço, Denis, para poder conseguir esse valor de R$ 47.500? Bem, vamos lá. Primeiro galera, é, são analisadas duas situações, primeiro o cliente ele tem que ter o um perfil para conseguir esses 47.500, ou seja, é, se o cliente, por exemplo, vou dar exemplos aqui para você, se o cliente tem uma renda né, de 1.400 reais, 1.300 até 1.500 reais nessa média e essa pessoa ela também precisa ter um dependente ou a renda familiar total tem que atingir esse valor. Ou seja, então se a pessoa tem um companheiro, ou até mesmo se a pessoa tem um filho, isso vai ajudar ela para poder conseguir esse valor máximo de 47.500. Só que a gente tem a segunda regra para isso poder se concretizar. O perfil do produto, né, do empreendimento que, que o cliente está escolhendo, ele tem que ser no perfil né, da faixa etária 1,5. Então, ou seja, se o valor desse imóvel é em torno de R$ 144.000, mais ou menos, se esse empreendimento tem todos os requisitos né, para estar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, então ele tem que ter a questão do valor e tem que ter a parte documental que também o banco ele vai fazer a análise. Então se o imóvel for o valor né, dentro do programa que permite para liberar esse valor de 47.500 e o cliente também ter o perfil de renda, né, ter o, o dependente né, ou estar casado, isso vai ajudar para ele poder ganhar esse valor de 47.500 se o valor do imóvel for acima de 144 mil e a gente tem muito na nossa Sim. região aqui de Itaquera 160 200 até 240 que é o teto máximo do casa verde amarela aqui em São Paulo o cliente ele vai ganhar em torno de 29 mil então o subsídio ele vai diminuir um pouco. E essa questão do, do subsídio, Felipe, é até, uma, é até um incentivo para as famílias, principalmente né, para o baixa renda, que o governo fez na intenção para ajudar as famílias de baixa renda. Isso é, fica mais fácil para ele conseguir essa, essa aprovação, porque muitas das vezes, como a gente costuma pegar aqui, o cliente ele não tem... Os 20% ele não tem o total do valor da entrada para poder completar para ele poder fazer o financiamento. Então o governo ele vai lá e complementa, né? Ele faz essa concessão de recursos na carta de crédito desse cliente. É isso aí, Denis. Muitas pessoas não sabem que tem esse perfil de compra, não sabem que pode. É, ter esse subsídio a seu favor e a gente tem muitos clientes aqui na imobiliária que tomam essa decisão de comprar a casa própria, entram dentro do Casa Verde e Amarela e pagam muitas vezes o valor de aluguel na prestação Exatamente. da casa própria. Então se você quer entender como você também pode conseguir isso, a gente vai deixar um link aqui embaixo com um simulado de financiamento, é só você preencher que alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você sem compromisso e explicar direitinho como que você pode dar o pontapé inicial para comprar a sua casa própria, tá bom? Se você gostou, acha que esse vídeo é importante para alguém, compartilha aí, passa para os seus amigos, ajuda as pessoas também a saírem do aluguel e a comprar a casa própria, tá bom? E se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber tudo em primeira mão. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!